entre, né? Boa noite, pessoal. Tô aqui online com vocês. estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Como estão? E aí, boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, como estão? Estão me ouvindo bem? Tudo bem aí? Espera que eu vou desligar aqui meu ar só um pouquinho, tá? Entrando, vão chamando aí os colegas, os amigos, que a gente vai ter um assunto bem legal aqui hoje. A gente vai falar sobre negócios na estética. E aí, para vocês tirarem algumas dúvidas, espere aí só um pouquinho, deixa eu chamar a nossa convidada aqui. Como vão? Boa noite para todos. Vão vigiando aí, coraçãozinho, aviãozinho, vão chamando aí os colegas. Olha só, a Kirlian já está online. A Estética Bill. Convidei ela para fazer parte da live hoje. Tá bem corrido para mim, gente. Eu não tô conseguindo fazer live, não. Ontem eu fiz uma live que eu fui convidada e assim... Mas eu não tô conseguindo vir aqui toda quinta-feira, não Tô gravando até tarde, tá bem corrido mesmo Aí a Kirlia da Estética Viu, boa noite, Kirlia. Boa noite, pessoal, tudo bem? Ela tá aqui hoje com a gente, minha convidada A gente falar um pouquinho sobre negócios da estética Inclusive, eu vou deixar depois aqui uma caixinha de perguntas para vocês é, Aliás, vocês podem entrar aí nessa caixinha de perguntas Essa exclamação que tem aí, olha Embaixo, no rodapé, são perguntas. Se você tiver algumas perguntas para fazer sobre negócios na estética, vocês podem fazer para vir para Kirlian. Bem, vou apresentar rapidamente a Kirlian, tá? Para quem não conhece, a Kirlian é da Estética Bill, que é uma empresa que eu compro já há muito tempo. Uma distribuidora de toxina, preenchedores, e muitos outros medicamentos e produtos cosméticos também. E... A gente tem feito algumas aulas sobre negócios na estética. Né? Eu falo mais da parte técnica e ela fala mais da parte de negócios. Para vocês, como vocês podem ganhar mais né, com o que vocês já fazem. Com a toxina, com os preenchedores, enfim. Eu vou deixar ela falar um pouquinho, ela se apresentar rapidamente aqui para vocês. E aí, enquanto isso, vocês vão fazendo perguntas do que vocês querem saber em relação toxina, preenchedores cosméticos, a parte de fios, enfim, qualquer parte relacionada a negócios assim, na estética, ou dúvidas mesmo, né, de precificação, enfim, coloque as suas dúvidas que a gente vai respondendo. Enquanto isso, deixa ela falar um pouquinho dela e da estética bioma. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Kirlia, né? Muitos me conhecem, outros não. É, sou irmã da doutora Ana Carolina, para quem não sabe, é, e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre negócios na estética, como a doutora Ana falou, há algum, algum tempo a gente já vem fazendo algumas aulinhas, não sei se todos já participaram das nossas aulas, né, sobre negócios na estética, estratégias, né, como você potencializar os resultados da sua clínica, e hoje estou aqui para isso, para responder um pouquinho para cada um de vocês as dúvidas que vocês têm. Eu já estou há 15 anos no mercado da estética, é, comecei com a doutora Ana aqui em Sertãozinho, na clínica Corporale, onde eu gerenciava toda a clínica, cuidava de todos os fechamentos, é, e dos pacotes de procedimentos, agendas, enfim, assim, uma vasta experiência aí na gestão de clínicas. E logo após, nós decidimos, né, é, eu com meu marido, abri uma distribuidora de medicamentos e dermocosméticos, porque quando eu trabalhava na clínica, eu via a necessidade, né, é, dos profissionais terem uma distribuidora Qualificada, devidamente qualificada, porque nós, é, lá como gerente, eu passei vários apuros com fornecedores que não entregavam mercadoria no dia, é, ia ter procedimento e não chegava, né? Então, eu, eu conseguia contornar tudo isso e comecei a observar que realmente era algo que faltava, né? uma distribuidora, um fornecedor, que seria devidamente qualificado. E hoje nós estamos aí com a Estética Bio, distribuindo produtos legítimos, produtos totalmente certificados, com todas as autorizações aí da Anvisa. E é, é isso, pessoal. É importante, com nota fiscal não são produtos, é, são produtos de procedência, né, Christian? Porque uma coisa que a gente vem falando lá na nossa sala de aula é justamente isso, que o resultado depende muito também do seu produto. Às vezes você tem um bom método, uma boa técnica, você sabe fazer tudo muito bem feito, porém o paciente não tem aquele resultado desejado ou esperado por você. E quando você vai ver, o produto que você comprou não veio de uma boa procedência. E realmente, né, nós tivemos uma série de, de situações é, nesse sentido. E realmente, a gente viu a dificuldade que era ter um produto qualificado e de boa procedência. O pessoal está perguntando, é, representante de Florianópolis, e a, a gente Marta olha é, é a gente eu sempre tô tendo aqui meus apoios aqui respondendo meu marido Márcio tá aí respondendo vocês caso a gente não consiga responder eu já vi que tem um dos nossos consultores aí o Rafael a mão aí Rafa para o pessoal ver é, te conhecer também né é, deve ter os outros eu não sei não vi ainda se apareceu mas enfim, nós vamos respondendo aí vocês, tá? Temos um time qualificado para atender todo o Brasil. ele achei uma pergunta aqui bem interessante. Pessoal, tem uma caixinha de pergunta uma interrogação aí embaixo. Vocês podem fazer as perguntas ali, que fica mais fácil da gente seguir e responder. Mas essa pergunta do Anderson, achei muito pertinente com a nossa live de hoje. Né? Quando fala fechamento, porque a gente né, tem uma comunicação. Quem faz curso com a gente, principalmente quem fez curso lá atrás comigo... Aprendeu muito sobre isso, sobre essa esse fluxo do cliente dentro da clínica E é isso que a gente está trazendo lá na sala, negócios na estética Então a pergunta do Anderson tem muito a ver com a nossa live de hoje Com o que a gente fala, né, nossa comunicação comum aí durante os atendimentos Fechamento, ele pergunta, quando fala fechamento, como é o fluxo deste Desde o primeiro contato com o cliente, avaliação, fechamento e pagamento então, quando a gente fala fechamento, a gente fala assim, é quando o cliente decidiu fazer o tratamento mesmo. E que por muitas vezes nós, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, nós ficamos muito preocupados na indicação, em fazer uma boa indicação, em saber é, como colocar, quanto colocar de toxina, onde vai colocar. Às vezes a gente fala indicações muito além do que o paciente pode pagar. Por isso que nos meus cursos, nos nossos cursos do NEPUGA, nos nossos cursos de pós-graduação e principalmente nos cursos que eu dou diretamente para vocês, eu ensino muito essa parte sobre o primeiro atendimento que é com você, biomédico, farmacêutico, enfermeiro. E depois, a gente tem sempre, sempre uma pessoa de apoio, como no meu caso sempre foi a Kirlia, que fazia o que? O fechamento do tratamento dos pacotes para o paciente, das indicações, da, das estratégias de tratamento. Então aí ela te, te, tinha toda já uma, ela tem toda uma experiência para isso e aí ela conseguia concluir e fechar muito mais é, tratamentos do que se ficasse somente na minha mão comigo, com o doutor. Né? Quer falar um pouquinho, Kirlian, disso? Sim, uma das dicas né, que nós demos na sala, na sala de aula e nós vamos passar aqui hoje para vocês é sempre tenha uma segunda pessoa para realizar os fechamentos. Por quê? Porque eu, geralmente o profissional, o cliente, o paciente, ele vai ter vergonha de argumentar, de pechinchar, de falar o que realmente ele precisa para poder fechar o tratamento. E essa segunda pessoa, tendo uma experiência com vendas, né, conhecendo um pouco de vendas, ela vai deixar totalmente o cliente à vontade para que ele fale para ela e ela perceba quais sejam as necessidades dele. Né? Então, isso a gente usava muito lá. A doutora fazia a avaliação e vinha para mim para eu fazer o fechamento. Mas antes disso, eu conversava muito com o cliente, tentava entender muito a necessidade dele, o porquê que ele estava procurando aquele tratamento, o que realmente ele esperava com aquilo, né? E depois de eu ter colhido todas as informações que eram necessárias, eu conseguia fazer o fechamento. Por quê? Ele já tinha me entregado quais eram as necessidades dele. Então, através de toda essa pesquisa que eu fazia com ele em conversas né eu conseguia reverter em fechamento dificilmente saía uma pessoa de lá sem fechar um tratamento né todos acabavam fechando e depois desse fechava outros e outros e outros e a gente ia fidelizando então isso a gente fazia muito então uma das dicas que eu dou, dou até para o meu time de vendas, né, é, os meninos estão aí, eles podem até falar, escute o seu cliente, conheça as necessidades do seu cliente, que você conhecendo as necessidades do seu cliente, dificilmente você vai deixar ele ir embora sem fechar o tratamento. É, e o Anderson ainda perguntou sobre esse fechamento se dava após a avaliação, então, eu montei uma estrutura, Anderson, quando eu comecei com a biomedicina estética, até para diferenciar a gente, nós biomédicos, de outras categorias, por exemplo, dos do esteticista, dos fisioterapeutas do funcional, que trabalhavam de uma forma totalmente diferente da gente. Eu fechei uma estrutura e a gente segue muito isso até hoje. A gente faz uma avaliação, essa avaliação ela demora de 20, máximo de 20 minutos com o paciente. Qual que é essa avaliação que o biomédico, o profissional, está fazendo ali? É uma avaliação onde eu vou saber qual é a necessidade dele, o que ele quer, o que ele busca dentro da clínica. Vou fazer uma indicação. Aí eu sempre tive assim: é... nunca fiz somente uma indicação, eu sempre fiz uma indicação com o tratamento completo. Depois, uma segunda indicação, que era um tratamento bem simples. E uma terceira indicação, que era um tratamento mediano, que não era nem o completo, nem o simplesinho. E aí, chegando lá na Kirlian, ele ia fazer o quê? Ele ia optar, então ele poderia fazer desde o fechamento maior com tudo, ou se ele não tivesse muita grana, muitas condições, ele ia fazer uma indicação, ele ia fechar o tratamento menor, ou se não, ele ia fazer o do meio termo. Geralmente, eles fechavam o do meio termo, que era o que a gente queria, né? a gente sempre queria Sim. que fechasse o segundo, a terceira opção que é o meio termo, mas que não era o simplesinho, era entre aquele full completo e que também dava muito resultado. Isso era uma estratégia que a gente usava desde a avaliação é. para a gente poder e no orientar. meio do tratamento e no meio do tratamento antes mesmo de finalizar ele já passava pro máximo, né? Ele então, já é. queria mais, é. né? Ele já queria um tratamento completo, porque ele começava a perceber que realmente estava tendo resultados. E por isso que a gente deixava ele muito à vontade para que ele coisa... percebesse. E uma outra coisa importante, não querendo cortar a quilha, mas é que depois disso ele ia para para avaliação comercial com a quilha, né, onde poderia ser feito o fechamento. E depois se ele fechasse, ele ganhava uma consulta gratuita. Lembra que ele, ele ganha uma consulta uhum. gratuita, funciona até assim até hoje nas minhas clínicas. Ele ganha uma consulta gratuita, que a gente inclui o valor dela no, no pacote, depois a gente desconta esse valor e ele ganha uma consulta gratuita. E essa consulta, enquanto ele está fazendo um tratamento, ele vai ter uma consulta com o biomédico todo mês. Né? No caso, lá eu fazia mais as consultas e tinha o pessoal que fazia os atendimentos só que a consulta é diferente da avaliação Na consulta ele tem um atendimento A gente faz todas, todas as medições que precisam ser feitas Todas as avaliações mais profundas Por exemplo, eu vou usar o Facebook Pro Vai ser na consulta Eu vou usar a bioimpedância É na consulta Então eu vou colocar muitas coisas de valor na consulta Para que ele fique realmente satisfeito E sinta que ele teve um benefício, teve ganhou alguma coisa além do que ele fechou. Então é e várias outras estratégias que nós usávamos. Né? Quando a Keila trabalhava comigo, que agora sem ela, gente, eu tenho outras pessoas e aí a gente tem que dar treinamento, né? Mas é assim, temos que treinar nossas secretárias para fazer este fechamento. Quer completar alguma coisa, Keila? Não é isso mesmo? Então o pessoal eles os clientes eles saíam muito satisfeitos, muito seguros do que eles estavam adquirindo ali naquele momento. Né? Então é essa segurança, é essa satisfação que você tem que fazer desde o primeiro contato com o seu cliente, que é ali, que é na primeira avaliação, que é no fechamento. É, e, e é isso, escutar o cliente é o primordial, entender as necessidades é primordial. É, tem perguntinha aqui. Antes de responder a perguntinha aqui, Anderson, a gente dá isso na pós, mas assim, no primeiro módulo, é muito difícil de falar isso. A gente vai falar isso mais lá em associação de protocolos, tá bom? Inclusive, tem, terá aulas gravadas comigo falando dessas dicas. Mas fiquem atentos à sala, negócios na estética. Sigam o meu Telegram, sigam o Telegram da Estética Bill, para que vocês saibam sempre quando a gente vai fazer uma aula na, na sala Negócios na Estética, porque essa aula é, ela é exclusiva, é só aquele dia, ela não está ficando gravada. Então, se você perder, não tem como você ver essa aula. Então, você precisa acompanhar nossa salinha Negócios na Estética. ela é, restante... lembrando já, né, uhum. que na próxima quinta a gente já vai ter aula nessa sala. Nós vamos falar de indicações de home care, por que, que ah, você indicar home care para os seus pacientes é tão importante, né? E tão vantajoso também, ainda mais nessa época. A questão de cobrar, estão perguntando sobre cobrar consulta ou não cobrar e assim atrair é mais pacientes. Gente, é muito regional, depende muito de onde você está. Assim, nós já cobramos consulta, nós já não cobramos mais consulta, é muito variável. De verdade, até mesmo nas clínicas, como eu tenho em várias regiões, tem regiões que eu consigo cobrar consulta, consulta em regiões que não. Então, depende muito do teu plano. Neste plano que nós fazíamos, das avaliações, a gente não cobrava as avaliações, mas as avaliações, elas não passavam 20 minutos. 20 minutos, a gente era assim, para o cliente ter um gostinho do que era a minha clínica, do que era o meu atendimento, para ele perceber que era um atendimento diferenciado de qualquer outro lugar que ele poderia ir. Né? e a partir dali, se ele quisesse mais, ele ia ter que pagar, ele ia ter que fazer um tratamento ali para ele ter mais, né? Então, era uma avaliação, era uma conversa, era uma coisa bem rápida, não era uma avaliação completa, mas a gente, eu consegui ali coletar os dados mais importantes, principalmente levantar se teria alguma contraindicação para qualquer tratamento, acho que isso era o mais importante, né? E fazer uma boa indicação para ele, né? Isso, você vai ficando experiente. Mas de uma forma rápida para que ele po possa, depois pudesse, é, é como se fosse uma, uma degustação para depois ele vir e, não, eu quero, eu gostei, eu quero saber o que tem mais. Aí ele vai ter que fazer o tratamento com a gente para ele poder saber esse é mais. Mas aí quando ele compra com a gente, ele ganha, assim, muitas oportunidades dentro da clínica, né? E como a Kylian falou, a gente conseguia fidelizar, quase que 100% dos nossos clientes eram fidelizados, assim, muito, muito mesmo. Tem clientes de 15 anos que ainda frequentam as clínicas, tá? Tem uma perguntinha aqui na caixinha de pergunta, que é... Os valores eram informados por outro profissional? Exemplo, eu faço a avaliação e uma outra pessoa faz o comercial. Isso mesmo, Rafael. Isso. É assim que a gente faz. Aliás, por que, que a gente trabalha assim, como a Kirlian falou? O cliente ele fica com vergonha de pedir desconto. Ou, às vezes, no meu caso, quando era lá em Sertãozinho... Tinha muitas amigas, conhecidos que vinham fazer avaliação comigo e pelo contrário, achava que era amiga, ai amiga, dá um desconto, ai, me... então ficavam assim, aí, querendo, e a gente fica meio sem graça, né? você tá ali, você vai passar preço, você vai é, vender, você vai atender um colega seu, uma, uma amiga sua, e ela vai querer ficar pechinchando com você. Então quando vai com uma outra pessoa, aí já é outro nível de negociação eu acho que consegue ter um, um, um fechamento muito mais é, muito maior na clínica e ela começa a faturar muito mais do que quando é o próprio doutor que passa o preço né é Outra... costuma é muito mais assertivo né a pessoa com certeza ela vai fechar e, e, e vai fazer o tratamento o telegram meu telegram tá na bio da minha da minha do meu Instagram, e o Telegram do WhatsApp, do o Telegram da Kirlian, também está na bio. Também está na bio. Isso. Está na bio eu... e o Márcio passou também, acabou de passar aí no chat para vocês. Eu, é, uma coisa importante, Kirlian, que eu tenho visto nos cursos, principalmente, é a questão de colocar preço nos, na, nos, nas aplicações, na toxina, nos preenchedores... Os biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, médicos, todos os nossos profissionais que a gente atende, fisioterapeutas, que não trabalham com isso, trabalham com outras coisas também. Mas todos os profissionais que trabalham com toxina e preenchidores hoje têm uma certa dificuldade em precificar a sua toxina, as suas aplicações. O que, que você sugere? Como que você orienta os seus clientes, no caso, né? A gente vem orientando muitos clientes. A gente tem muitos clientes que nos consultam, né? Que me perguntam e eu venho sempre fazendo esse tipo de trabalho com eles, uma consultoria, explicando como que pode ser feito. Eu costumo orientar o primeiro cliente ele fazer uma pesquisa de mercado uhum. na região que ele vai estar atendendo. Depois, o mínimo, né? que ele pode cobrar é sempre três vezes o valor do produto, para que ele possa tirar o valor do produto, os seus custos e ter uma boa margem de lucro. Menos que isso, a gente, eu né, costumo falar para os meus clientes que é desvantajoso. Por quê? Porque este ramo da harmonização facial é o ramo que mais cresce, tá? cresceu 562% de 2013 até 2020. E só no ano de 2020, muito, muito. E só nesse ano de 2020 vai crescer 20%, 14%, desculpa, 14% ainda, tá? Isso são dados, pessoal, que eu tenho do Sebrae. Então, assim, são dados confiáveis. Então, não adianta você colocar o seu preço lá embaixo, sendo que tem um mercado potencial para adquirir o seu produto. Então, o que eu costumo indicar, dar a dica é, primeiro, faça uma pesquisa de quantos profissionais, quem, quem são os seus concorrentes, quantos seus concorrentes cobram, né, para você poder aplicar o seu preço. E, baseando nisso, no mínimo três vezes o valor do produto. Kili, o Anderson está perguntando que seriam três vezes o custo do material ou o custo, é, ou seja, todo o material que será utilizado. Tem uma planilha, né, que se passa. Que a se gente coloca... tem uma planilha, sim, a gente tem uma planilha que está disponível no nosso canal do Telegram. Para quem quiser, entra lá. Tem a planilha de, de faturamento de toxina butolínico, que você pode cobrar todos os gastos de uma clínica. Nós colocamos nessa planilha. Tem é, a planilha também de, pre, é, de preenchedores, de ácido hialurônico. E tem também a planilha de harmonização facial. Então entrem lá, peguem essa planilha, que vocês vão ver tá está tudo calculado, mastigadinho para vocês. Eu é só que, colocar lá. Eu lembro que no menor... No menor... É, na menor utilização de toxina e preenchedores que você mostrou ali Acho que foi de preenchedores que me marcou bastante menor rentabilidade que se teve era tipo 43%, 50%, quase 60% Gente, isso é, é uma rentabilidade muito alta Isso na menor é, perspectiva que ela colocou Ou seja... É, na menor programa... perspectiva... Cobrando o um mínimo de três vezes o valor do produto que eu fiz, viu, pessoal? Do produto. É. É, você ganha, em média, de 40% a rentabilidade mais baixa, com todos os custos da sua clínica, que lá naquela planilha tem, até 72% era o mais alto. Então, assim, é, até numa das aulas eu falei que esse é um petróleo, né? Vocês estão descobrindo o um petróleo, esse é o petróleo da clínica de vocês, é o tesouro. Então vocês não podem é, pôr o preço lá embaixo, né? vocês é... têm que aproveitar. Até a doutora Mila Guimarães falou aqui, olha, qual abordagem que vocês acham melhor? Cobrar é, bem pouco, até fidelizar ou já estabelecer um bom preço mais alto para atrair o paciente? Minha pergunta é porque o paciente acha que o preço maior é qualidade maior. O que você acha, Olha, eu sou da seguinte opinião: nem pouco e nem muito. Eu sou da opinião do médio, tá? O justo, Não é... Né? O justo, é o justo, o justo. Porque é justo, é. Porque O que, que vai acontecer? Você trabalhando com o justo, você não vai ter pessoas, porque se você trabalhar com o mínimo, quando você passar pelo preço justo, a pessoa não vai querer fazer com você, porque ela costumou pagar o mínimo. É. E se você cobrar muito alto, você não vai ter pessoas, talvez porque você está começando, você tem que desenvolver um trabalho, você tem que desenvolver o seu nome. Então eu sou a favor do justo. Nunca mais e nunca menos. né? Depois que você fidelizar os seus clientes, você tiver uma boa carteira de cliente, ter o boca a boca, aí você pode ir para o máximo. Mas antes disso, você tem que preparar o seu terreno, né? Você tem que preparar o ambiente que você está. Eu também acho, sou dessa opinião, porque assim a gente trabalha no, na, nas clínicas e no Nepuga também a gente trabalha com o justo porque nem sempre é o mais caro quer dizer que é o melhor melhor não é não é às vezes gente tudo bem quando a gente quando eu abri a corporal a gente abriu uma clínica bem sofisticada no interior de São Paulo em sertãozinho e a gente tinha preço sempre tinha preço justo mas a clínica ela era tão chique tão chique que assustava as pessoas, né, Kirlia? Era um grande cliente, grande, e ela era toda requintada, toda bonita, toda assim, sabe? Toda chique. As pessoas tinham medo, gente, de entrar, achando que ia, que ia ser o olho da cara, e nem era. A gente teve que popularizar um pouco a clínica, colocar umas cores mais populares, tirar um pouquinho do chique. Para as pessoas falar assim, ah, agora eu posso ir. Olha como que é a mentalidade. Então, eu acho que quando elas veem um preço muito, um preço muito alto, elas podem falar, nossa, nossa, ali deve ser muito top, mas também talvez não é para mim. Elas podem pensar assim. E deixar de conhecer o teu trabalho por achar que é muito caro, que ela não vai poder pagar aquilo, por estar muito alto. Então, eu trabalharia com preço justo, um preço justo, que é? Uma lucratividade boa, que você não vai perder dinheiro, não é dar nada de graça pra ninguém. Não começar com um preço baixinho, mas colocar um preço bom de mercado, não mais alto, um preço médio, justo, e começar a fazer teu nome e fazer clientela. Resultado que chama cliente. Resultado. E resultado onde? Resultado na cara do paciente o paciente falando. Não é nem foto de antes e depois, gente. É o que? Paciente satisfeito é que traz paciente satisfeito. Tá, então, acho que essa seria a melhor solução, no né, meu ponto de vista, principalmente para quem está começando. Eu costumo falar muito nos cursos, né? quando eu ia, que agora eu não vou mais, mas é os meninos que vão, mas eu sempre instruo eles a falar isso. A dica que eu sempre dei é, você não pode fazer um curso e sair sem material. Você tem que levar material, porque você tem que treinar. Em quem você vai treinar? Ah, eu vou treinar na minha mãe, eu vou treinar na minha cunhada, na minha prima, é, né? Essas pessoas que você vai treinar, você não vai cobrar o é, um valor justo, né? Que seria aí o um preenchimento, R$ 1.500, mas você vai cobrar R$ 800, R$ 900, reais porque você está começando e você vai treinar, né? Porque muitos falam assim, ah, eu vou cobrar o custo do produto. não. Porque acontecia isso, cobrava o custo do produto, depois quando ela ia voltar e você ia começar a cobrar desse paciente, porque você já estava atendendo, ele não queria pagar, né? ele queria pagar o custo do produto. Então eu sempre instruí os alunos, né? você está começando agora, você quer treinar? Treina, compre material e treine. Mas não cobre o custo do material, porque você teve um custo para fazer o seu curso, né? o seu conhecimento tem preço. Tem valor o seu conhecimento. Então, você tem que cobrar pelo conhecimento que você adquiriu. Por mais que você esteja treinando, mas você teve um. você pagou para ter esse conhecimento. E esse conhecimento não foi de graça. E né? Uma coisa Complementando importante, um pouquinho. É, e uma coisa importante até que o Gabriel. Oi, Gabriel, tudo bom? Boa noite. Me deu aulinha Boa aula, noite, Gabriel. Nada na quarentena com a doutora, deu aula lá na nossa sala de aula ontem, e lembrando que essa quarentena ela é aberta para todo mundo, é só você estar lá no meu canal do Telegram que eu coloco o link e vocês vão lá e ele fez uma aula sobre fios, foi muito boa, muito boa mesmo. é antes de ontem, né, porque ontem a gente teve a live, e não teve a aula. E aproveitando a pergunta dele, né, que a gente até tava falando hoje. Aliás, eu até recebi os seus produtos aqui, depois eu vou mostrar para ele se der tempo eu deixei lá ah, legal. recebi um kit para manchas, milasma, eu tenho assim umas marquinhas e quero usar, e vou mostrar o resultado para vocês. Essa questão de agregar valor com os procedimentos de toxina e preenchimento, usando os dermocosméticos, né? Isso é fantástico, você tem que fazer home care, que é até a próxima aula da semana que vem, falando sobre como utilizar o home care nesses, juntamente com esses tratamentos, né? Isso, nós vamos falar sobre isso, que serão dicas, assim, preciosas, podem ter certeza. E é importantíssimo, né? Quando você agrega esses valores ao tratamento, o cliente, ele consegue ver os resultados, né? Ele vê a diferença. Lógico que vai ter clientes que não querem investir, né? Mas A gente na corporal passava por essa situação, mas a gente sempre contornava e conseguia fazer com que o cliente levasse o kit dele home care. Né? E isso é muito importante. Não só também o home care, tem várias coisas que você pode agregar valores ao, ao, ao tratamento, a recepção do seu paciente, como você recebe ele, o copo que você entrega uma água, tudo isso é agregar valores. E até aquele treinamento né, que você dá para secretários quando elas começam pra, de como atender, porque agora as novas secretárias estão passando por um treinamento. E a Kylian dá esse treinamento porque realmente ela sabe como a gente trabalha. Ela trabalhou muito tempo comigo, né? E então ela sabe como é, atender e até é toda aquela parte de como a gente vai encantar o cliente. E realmente, as, a gente. Aumenta o nível de fechamento muito depois que a gente treina todo o nosso pessoal, desde a equipe que atende, até mesmo a equipe de frente, de front que é a equipe, são as secretárias, né? Que é desde como atender o telefone, gente, até como é, se despedir do paciente. Tudo isso é uma, uma jornada, uma, toda uma estratégia que A gente precisa ter desenhado isso treinado isso com o pessoal que trabalha com a gente. Seja só você e a secretária. Porque é importante falarem as mesmas línguas e saber atender os paciente para que ele se sinta realmente entendido. Porque como, a, como falaram aqui, ó, como atrair cliente uma vez que existem clínicas de estresse em, em toda a esquina. É verdade, a gente tem que ter um diferencial. E diferencial, eu acho que um dos melhores diferenciais hoje... Não é só em fazer procedimento Porque uma vez que você está no mercado Se você não souber fazer bem uma toxina botulínica E um preenchedor, você já está com seus dias marcados Se você não souber fazer bem um peeling Se você não souber fazer bem uma ultrassom, um laser Se você não for bom tecnicamente Você já está com seus dias contados Esqueça Nem espaço no mercado vai ter para profissional ruim Por isso que nós, né? porque a gente quer A gente quer e a gente forma sempre os melhores Porque a gente bate ali, olha, muito nessa parte de prepará-los. Então, eu sei que todos os meus alunos estão super preparados tecnicamente para o mercado, mas o diferencial hoje não está mais em você oferecer uma toxina, porque toxina tem em toda em toda clínica de estética, em toda esquina, como a gente fala, preenchimento, toda esquina, Está em você ter um bom atendimento para o seu cliente, você ter um diferencial de como você vai encantar esse paciente no momento que ele entra na sua clínica até o momento que ele, sabe... Vai embora para casa e vai embora com você na cabeça pensando Gente, posso não ter fechado hoje, mas se eu fechar alguma coisa um dia eu vou fechar lá Ou oh, fechei, nossa, tô amando É saber lidar com o cliente Porque isso é o que a gente... Uma das dicas né, que eu dou sempre para todos os meus clientes, para as meninas é, é, Para os meus funcionários também é Atenda o cliente sempre com um sorriso no rosto. Não tem nada, mesmo que for no telefone, você tem que atender sorrindo, né? Porque isso vai passar para o seu cliente. Ele vai perceber que ele está sendo bem acolhido. E gente, não é primordial, não é muito bom, não é satisfatório a gente ser atendido com bom agrado, com bom gosto, né? é muito bom quando eu vou em um lugar e eu sou bem atendida, eu quero sempre voltar agora se eu vou em um lugar e eu não sou bem acolhida eu nunca mais quero voltar então isso é muito importante então a pessoa perguntou aqui se tem treinamento para a equipe Olha aqui ele ela dá treinamento para minha equipe mas assim ela é super quase não tem horário para a gente conseguir fazer um treinamento é uma vez por ano e assim bem concorrido não sei, ela pode até, de repente, estar tá aí oferecendo alguma uma consultoria para vocês, algum treinamento, assim, isso é com ela, porque, assim, realmente a gente sempre chama ela para vir dar aquele treinamento que a gente, que eu conheço como ela trabalha né, com a gente, trabalha com a gente, eu conheço o trabalho dela, isso sei que eu posso deixar ela sossegada lá, dando os seus treinamentos para as meninas, principalmente na parte de recebimento, principalmente para os biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros que não sabem, às vezes, lidar no consultório, com essa parte mesmo de negócios. Então, eu sei que é, para a gente ela faz. Agora, ela que tem que ver com vocês. Quem estiver interessado, manda lá um, um inbox para ela, né? Que é, intenção... é, manda um inbox pessoal, que aí a gente nós vamos ver que realmente está bem corrido. Uhum né, a gente tem já a distribuidora que leva, toma um bom tempo, né, tem a família, né, tem também que eu sempre estou tentando ajudar o pessoal do Unipuga, é, enfim, mas a gente dá um jeito, que tem sempre os clientes me chamando, eu estou sempre respondendo, sempre ajudando, quem sabe é uma ideia que a gente aí amadurece e começa a, a dar alguns treinamentos, mas a gente já está com o e-book, né, que a minha intenção é sempre querer ajudá-los da melhor forma possível. A gente já está com o um e-book que nós vamos estar tá lançando. Eu acho que já era para ter saído, mas teve uns erros ali na edição. Mas já vai estar tá saindo na próxima semana. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Você vai disponibilizar e lá não... no, no Telegram, né? Vou disponibilizar no Telegram. Não vai ter custo, tá? E assim, é... entra no Telegram me chama no meu, no meu celular, né, no meu WhatsApp, no meu inbox, aí do, do, no direct do, do Instagram, que a gente vai conversando. É, e uma coisa muito importante também, quero dar um oi aí pessoal de Curitiba que está entrando aqui, que foram lá os, os alunos do coordenador Benício, dá um oi para todo mundo aí, ó, manda bastante coraçãozinho, manda bastante aviãozinho aí para gente. gente, é, pessoal aí de Goiânia, Anápolis, toda essa região. E o que, que eu quero falar para vocês também É o seguinte, as aulas Você só tem acesso lá no Telegram Tanto no da Estética Bio quanto no meu Porque a gente coloca um link para você se inscrever Aí você precisa se inscrever E as vagas, né? E tem vai que falar das aulas, vagas que, vai, que vai são vai comer, é, que São só 300 vagas E vai começar semana que vem, né, Kirlia? É, workshop é, De dermocosmética online Com você, com a Insete Cabel, não é? Sim, olha, toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, nós vamos ter com a nossa técnica, né, workshops gratuitos. É, nós vamos ter a sala também, você vai ter que se inscrever de, de toda a linha de home care, de toda a linha profissional e home care dos dermocosméticos, tá? A Fernanda, nossa técnica, ela vai dar as aulas, vai dar a parte técnica e eu vou dar... A parte comercial, vou ensinar vocês como ganhar dinheiro com os dermocosméticos, né? E nossa primeira aula vai ser sobre microagulhamento. Então, oh, se vocês Deus. quiserem, eu, eu vou, vou deixar disponível também lá o link, vocês entram, faço o cadastro de vocês e entro na sala. Obrigada, Andréia. Um beijo. E um beijo pra Rosângela lá de Curitiba também. Um beijo. Tô toda maquiada, toda bonitona aqui porque eu tava gravando, gente. Então aí, ó, tô assim, toda produzida. Tem dia que eu não entro produzida assim na live, não, tá? Mas tô desde as 10 da manhã, tava no estúdio gravando. Logo, logo, eu tenho novidades para vocês, por favor. Aguardem nossos cursos online. Olha só, boa noite, Rosângela. Eu li aí que você é, é aluno Benício, manda um beijo para ele. Olha só, uma coisa importante das aulas daqui, ela falou que vai ter aulas de microagulhamento. O que eu acho legal é que, assim, é, a gente trabalha de uma forma, né, a gente que eu falo, depuga. E, consequentemente, a Kirli, ela está muito ligada e ela acaba sem... Ela, como esteve muito tempo comigo, ela sabe como eu trabalho e como a gente gosta de trabalhar. Então, ela, eu falo, é uma indicação não é só porque é minha irmã. Óbvio que eu confio bastante nela e óbvio que ela sabe que ela tem que prestar um serviço de super alta qualidade porque ela está trabalhando diretamente comigo, né? E as pessoas conhecem, conhecem a ela não vai trabalhar de uma forma irregular, nunca. Mas ela tem uma coisa que a gente também, que a gente tem, a gente tem assim, muita clareza e muita sinceridade com o aluno. Então, às vezes, a gente até acaba falando, ah, isso aí não é interessante, você vai perder dinheiro, vai perder tempo com isso. Pode ser até uma coisa que você gosta, mas é uma coisa que. Mercadologicamente, empresari... falando da faixa empresarial, não é interessante Então a gente dá essas orientações empresariais para vocês Essas orientações de negócio Até porque a gente sabe onde, onde ganha-se mais Onde tem menos problema, onde tem menos complicações E onde você vai conseguir alavancar mais rápido a sua carreira a tua clínica, o teu negócio. Porque não adianta você saber tudo, por exemplo, eu gosto muito de falar disso quando eu dou minhas aulas, Kirlia. Não adianta você querer saber fazer tudo de toxina botulínica fazer aqui os 98 pontos que eu dou lá na harmonização facial, no curso de toxina botulínica eu dou 98 pontos. Nem estou com a minha neipuguete aqui, porque eu levei ela para a gravação hoje. Não adianta você saber os 98 pontos. Se você vai usar... 70% do teu paciente, você vai usar o, fazer mais o terço superior em toxina botulínica, por exemplo. Então, às vezes, você quer saber, é, igual eu dou muito esse exemplo, faço sempre essa analogia. Um, dois lutadores, duas pessoas entram numa academia para lutar jiu-jitsu. Só que um quer aprender todos os golpes, nos 365 dias do ano, ele quer aprender um golpe por dia. Porque no final de um ano vai ter um, um, um campeonato. O outro já quer aprender o mesmo golpe, e ele aprende um golpe só 365 dias do ano. Então você tem um, um lutador que tem 365 golpes, mas deu esse golpe uma vez só, e você tem outro lutador que tem, aprendeu o mesmo golpe, só que 365 dias do ano. Quando chega na luta, aquele que tem um golpe só, aquele que tem 365 golpes, ele vai... Eleva leva um golpe ali, um golpe aqui Ele fica ele tem tanto golpe que não sabe qual golpe ele vai usar Na hora certa ele acaba perdendo a luta E aquele que tem o um único golpe Ele vai, quando ele, ele sabe a hora certa, o momento certo Ele sabe, ele é tão preciso, ele é tão especialista naquele golpe Quando ele dá aquele golpe, ele dá aquele golpe aquele golpe é certeiro E ele ganha a luta Então eu sempre falo isso quando eu digo Em relação à toxina toxinomotrilínico que preenchedores E fios e outras técnicas, por quê? Quanto mais você quer saber muito daquilo lá, você fica menos especialista e você acaba, às vezes, se confundindo. Hoje, agora, desculpa, quanto mais você se especializar em alguma coisa, por exemplo, o Gabriel falou que está se especializando em tratamento de área dos olhos. Agora era é você se especializar em alguma coisa, ser muito bom naquilo. E aí Isso. Você, você consegue atrair mais clientes para quem perguntou aí sobre a concorrência. Porque você é muito bom naquilo. Você é tão bom em fazer boca, você é tão bom em fazer, de repente, tratamento da região dos olhos, que as pessoas vão buscando aquilo em você. Você pode até oferecer o restante, mas você, aquele, aquela tua especialidade, naquilo que você é bom, você acaba... Atraindo, se sobressaindo, se sobressaindo, né? E trazendo clientes. Então, busque alguma coisa que não seja muito batido. Gente, falar que isso é bom em harmonização facial. Hoje todo mundo faz harmonização facial. Seja bom em alguma outra coisa mais específica. Quer ver? Peelings para pele negra. Tratamento de melasma, tem tanta coisa aí que se você é bom, você vai vender muitas harmonizações faciais. Você vai vender muitas, muitos toxinas em preenchimento, mas atraindo em algumas coisas. Seja bom em preenchimento de boca, de malar, gomático, então foque em alguma coisa. E eu tô falando isso porque a Kirlia acho que ela entende bastante disso e ela tem também não fica trabalhando com 50 mil produtos... Porque não adianta, ela sabe que não adianta, né, Kília? Ela tem, assim, os produtos focados para aquilo que é bom é. e ela vai falar a verdade para vocês, né? Olha, isso daqui vale a pena, olha isso daqui, gente, realmente não vale porque ela faz todos os testes aí quando a gente quer alguma coisa nova, Kília, vê se vale a pena, se é bom, se não é, né? na parte de negócios também. É, porque tem alguns produtos, pessoal, que... As pessoas procuram, só que acabam não fechando, porque o valor fica muito alto, né? Não se vê resultado tão rápido, e aí você acaba sendo, ficando frustrado, né? Nossa, comprei um produto tão caro, paguei tão caro e agora não consigo paciente para fazer. Né? Então, assim, não são todos os produtos que nós temos na nossa linha, realmente, nós identificamos o que realmente tem mercado, o que você vai conseguir conquistar, porque o, o que não vai conseguir, não adianta a gente ter, né? Muitas muitas muitas pessoas, ai, ah, queria, porque você não tem isso, porque você não tem aquilo. Não, porque eu já sei, não não é comercial. É, e eu quero entregar produtos que sejam comerciais para os meus clientes. Eu não quero entregar produtos que vai ficar lá e ele não vai conseguir fazer. Que vai ficar empacado, né? Vai ficar empacado, vai vencer, né? E vai perder dinheiro. É, então a gente tem todo esse cuidado, não só nosso no mas o pessoal da Estética Viu também. Né? A gente tem todo já esse know-how, né? toda essa experiência... Aí são 15 anos no mercado, gente, Depois Nepuga faz esse ano 15 anos, né? E assim, a gente tem muita, muita experiência para poder passar para vocês. E espero que vocês participem das nossas aulas Negócios na Estética. A gente vai ter a cada 15 dias, não dá para ser semanal, né, Kirlia? Porque a gente está com muita coisa mesmo, muitas tarefas aí. Mas pelo menos quinzenal a gente consegue fazer. E vocês podem estar se inscrevendo na sala, participando. Nossa, tem seis perguntas aqui, eu não vi. É, eu, eu não consigo ver. Aqui, vamos ver essa daqui, que daqui a pouquinho a gente tem que terminar, né? Que sabe? Como aprender tratamento home care. Ah, você vai aprender. Você vai aprender no, na aula da semana que vem muita coisa. É. Lá, na, a gente, nas aulas com a Kirlian, ótimo, ela vai dar e vai dar uma parte bem direta para vocês, falando também da parte comercial, super importante. Além disso, na pós-graduação do Me a gente também bate bastante, a gente fala bastante de home care, tanto nas primeiras, desde as primeiras aulas, até na, na, na aula de associação, tá? e óbvio que você tem uma complementação aí com as aulas da Estética Bio também. Tá. Uma dica que eu dou, Rafaela, é o seguinte: não adianta você indicar muita coisa para o seu cliente, né? Para o seu paciente, que ele não vai usar. Você tem que indicar o essencial. O botox é cobrado por região e tratamentos e tratamento, né? Isso, então, oh, Yara, eu cobro por região. Eu cobro por glabela, frontal, área dos olhos e cobro pelo terço superior. E aí é o que eu recomendo, cobrar eu, pelo menos, né? Aí, não sei como que você tem feito com seus clientes, Kirlia A maioria dos meus clientes é tudo por região. Nossa, 90%, posso dizer, é tudo por região, porque é bem mais fácil. É, o treina, treinar a secretária é ideal para o fechamento Sim, gente, tem que ter uma boa secretária Olha, tem que ter uma é, boa secretária E principalmente a secretária, ela tem que ter perfil comercial Não adianta não ter perfil comercial, tem que ter perfil comercial É, ela tem que ter uma visão comercial também Bom, a gente está aqui, né, já 21h52 minutos Daqui a pouquinho o, Nossa, o Instagram cair nossa live Mas foi bem gostoso, né pelo menos vocês conheceram a Liam, Viram aí as possibilidades né Sabem da sala e, e assim, toda essa visão De negócios dentro da clínica É algo que eu sempre trouxe Desde quando eu comecei a dar o meu primeiro curso Porque não adianta Se vocês não tiverem Sucesso com a clínica de vocês Seja um consultório, uma sala um atendimento, que seja home care né? que seja você atendendo a clínica de outras pessoas também, podendo alugar sala, tudo isso é importante para o sucesso de vocês. Nem sempre a gente consegue falar de tudo isso na pós, pelo menos não conseguíamos do jeito que estava. Mas agora que a gente está nesse modelo virtual também, e mais virtual, mais, e vai ter sim as aulas presenciais, práticas, eu estou gravando umas aulas de negócios para vocês também, tá? É, a Kylian também vai estar disponibilizando através do negócio na estética E novidades vão vir para vocês poderem potencializar a clínica de vocês O consultório de vocês E ter essas dicas de ouro que nós temos para passar para vocês Devido a toda a nossa experiência E fazer vocês se diferenciarem na sua cidade Não ficar preocupado com a concorrência Pelo contrário Quando tem muita concorrência E você é um bom profissional e você tem bons resultados A concorrência acaba fazendo propaganda para você é assim. É isso mesmo? Para mim sempre foi assim. Até hoje, na pós-graduação, as concor os concorrentes fazem propaganda para gente. Até nas clínicas. Então, se você é um bom profissional, a gente vai te ensinar o que falta às vezes para você ajustar aí para você poder estourar, ter assim muitos clientes e muito resultado financeiro também, né? É, e esse momento, pessoal, que muitos não estão atendendo, é momento de você estudar mais, né? em busca de mais conhecimentos, para que você se torne autoridade no assunto. Né? Porque o profissional, quando ele tem autoridade, ele se sobressai. Isso aí. Tem que aproveitar. Bom, estamos chegando no fim da live, Kirlian. Muito obrigada. Quero agradecer a Kirlia por estar aqui. Né? Agradecer Eu que agradeço. Por estarem aí também. Sigam lá em Estética Bio. Vão lá pro Telegram dela, sigam o meu canal do Telegram também, tá aí na minha bio, é só clicar na bio. Venha fazer a pós aqui no Nepub, é lógico. Assista as aulas dela de tanto negócio do Insetica como agora do Home Care, né? E lá no site dela vai estar todas as indicações como faz parte da aula, né? Sim, e, essa, sim. e essa live vai ficar gravada 24 horas aqui, depois ela vai lá pro meu YouTube, pro meu canal do YouTube, tá bom? Só para vocês poderem... Assisti-la novamente. Pessoal, boa noite, muito obrigado. É, se inscreva no nosso canal do Telegram, se inscreva aí, no, é, curte a nossa página aí, segue nossa página no Instagram, tá? E precisando, pode mandar direct, é, pode chamar quem tem o meu WhatsApp, pode estar tá me chamando e nós vamos conversando, tá bom? Aí, gente, muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, Kirlian. Boa noite a todos. Bye, bye. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Espero vocês. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.